O Corinthians derrotou o Botafogo por 2 a 0 na tarde deste domingo no Newton Santos, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com mais volume e boa produtividade ofensiva, o timão foi superior e construiu o placar com gols de Casares e Matheus Vital. Com o resultado, o time de Wagner Mancini chegou à terceira vitória seguida e a seis jogos de invencibilidade. A equipe de Eduardo Barroca não conseguiu dar continuidade à reação que iniciou na rodada passada e termina o ano na vice lanterna da competição.